Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Estamos ao vivo no nosso canal do YouTube. Meu nome é Daiane, eu sou professora da Faculdade de Educação da UFMS, sou uma mulher branca, tenho 35 anos, 1,64m de altura, estou usando um vestido preto, uso óculos formação armação na cor preta e meu cabelo também é castanho escuro. E eu quero te convidar para curtir esse, esse vídeo, se inscrever aqui no nosso canal da GEAD, que é a Agência de Educação Digital e a Distância da UFMS. A aula inaugural de hoje é para todos os nossos estudantes do UFMS Digital, e a gente preparou tudo com muito carinho para você. E a temática de hoje é muito instigante. Neurociência, aprendizagem e o desafio de estudar online. Você já parou para pensar? Como é que você aprende? Na área da educação, a gente tem grandes pesquisadores que se dedicaram a estudar sobre aprendizagem. Piaget, Vygotsky, Papert, Paulo Freire, alguns focalizando questões biológicas, outros questões psicológicas, outros questões sociais, culturais e econômicas. De fato, existem diversas perspectivas de análise sobre a aprendizagem. E a neurociência traz uma possibilidade de análise que pode te ajudar nesse início de trajetória de um curso à distância. Se você já acessou o AVA da primeira disciplina, deve ter percebido que estudar à distância vai exigir disciplina, organização e domínio de algumas ferramentas e tecnologias digitais que são importantes nesse processo. E para nos ajudar a entender tudo isso, e nos dar algumas pistas de como a aprendizagem acontece e de como podemos aprender mais e melhor. Eu quero chamar o professor Lucas Gazarini, nosso colega do campus da UFMS de Três Lagoas. O professor Lucas, vou ler aqui o currículo dele, ele é graduado em farmácia com habilitação em análises clínicas pela Universidade Estadual de Maringá, Obteve o título de mestre em 2011 e de doutor em 2015 na Universidade Federal de Santa Catarina pelo Programa de Pós-Graduação em Farmacologia, com ênfase em Neuropsicofarmacologia. Tem como foco de estudo a Neurobiologia das Memórias Aversivas e é membro da Rede Brasileira de Estudos da Memória. É orientador junto ao Programa de Pós-Graduação em Enfermagem da UFMS. DTL, o Campo de Três Lagoas. Lucas, seja bem-vindo, obrigada pelo aceite e participar desse momento tão importante que é o FMS Digital, e que vontade para contar um pouquinho mais sobre você, sobre o seu trabalho e sobre a sua trajetória, a tela é sua. Obrigado, Daiane, pela apresentação carinhosa, é, como a Daiane acabou de falar, eu sou o Lucas, eu sou um homem branco, de 1,80, eu estou usando uma camisa de linho azul escura, um óculos de armação também azul, e eu tenho cabelo raspado. É... Eu agradeço bastante por esse convite, para poder conversar um pouco com vocês sobre neurociência, que é uma área que me interessa bastante. Então, a gente pode começar para dar uma esquentada na conversa, eu queria que vocês é, compartilhassem com a gente o que vocês pensam quando vem a palavra neurociência na mente de vocês. Então, Daiane, não sei se você quer dar alguma recomendação de como usar. Vou repetir aqui para o pessoal. Eles já treinaram ontem na recepção institucional e a mesma orientação vale para hoje esse QR Code aqui ele pode ser lido com a câmera do celular ou então dá para digitar slide.com no navegador do celular ou do computador e colocar esse código que aparece aqui na tela 59 fazendo isso é só apertar uma setinha azul para entrar dentro dessa interação que a gente está apresentando ao vivo aqui para vocês enviar é, a resposta a essa pergunta. Quando você pensa em neurociência, o que vem à mente? Vamos lá, o pessoal já começou a responder aí, Lucas. Vamos lá, ó. É, eu vi que tem bastante é, cérebro, foi a palavra que apareceu já logo de cara, e tem várias palavras que são um pouco sinônimos, né? Tem, ó, sistema nervoso, neurônios, né, que são as principais células do sistema nervoso, né? Que transmitem e, e propagam informação. Estudo do pensamento. Uh... Tem muita coisa, né? O pessoal está frenético aqui participando, Ele né? É. Estudo eu do eu... sistema nervoso, ciência dos oh. neurônios, processo de entendimento biológico do cérebro, como funciona o cérebro... Oh, é, capacidade de, de, de, de entender, sair. cognição, subconsciente, então, oh, tem até algumas, alguns pontos assim que são meio periféricos da neurociência, oh, mudar mindset, é... bem, bem interessante, oh, a maioria colocou estudo da mente, de fato, quando a gente pensa em neurociência, né, eu trouxe essa, essa reflexão aqui para medir um pouco a febre, né, ver como vocês pensam em neurociência, e neurociência é um campo muito amplo. E embora a gente automaticamente pense em várias dessas coisas que vocês colocaram, ó, neuroquímica, cérebro, é, tudo que gira em torno de funcionamento do sistema nervoso é incluído em neurociência. Então, independente de, de você ter uma visão mais biológica, ou filosófica, ou psicológica, não importa. A neurociência acaba englobando várias vertentes de outros campos de estudo, desde que você tenha o sistema nervoso como foco. Então, ó, pensamento, hipocampo, ó, tem gente que já foi um pouquinho mais a fundo na parte mais biológica mesmo, ó, área, dopamina, né, é, então, assim, dá para entender, ó, serotonina, dá para ver só por essa, por essa reflexão que a gente tem pessoas olhando para pontos diferentes de uma mesma temática. Bacana. A gente pode passar para o próximo, pode. Daiane? Vamos passar aqui, a próxima pergunta. Ó, pessoal, então, a, a próxima pergunta que eu queria que vocês pensassem, quando vocês pensam em neurociência, vocês conseguem lembrar de... Que tipo de produto, mercadoria, inovação ou conhecimento que foi viabilizado pela neurociência? Ou seja, que tipo de consequência a gente teve em estudar a neurociência na nossa vida prática? Eu vi que, ó, por exemplo, colocaram libras. Isso é bem interessante, porque estudo de linguagem é, é algo que está em foco, assim muito grande há muito tempo, né, até como as regiões do cérebro são ativadas quando a gente usa linguagens diferentes, né, incluindo a linguagem falada, é, linguagem ouvida, a, a língua de sinais, né, libras, enfim, várias outras formas de comunicação também. Ó, vi que muita gente colocou fármaco, medicamento, vacina, isso é uma coisa que a gente pensa muito, né, em ciência. A gente costuma associar a ciência a produtos bem do nosso dia a dia. Ó, machine learning, inteligência artificial, é, política, é, braço robótico. Então, a gente, ó, smartphone, a gente acaba pensando em produtos, em coisas mais palpáveis até, né, que estão no nosso dia a dia. Vamos é... vou olhar só mais algumas antes de eu seguir adiante. Saúde mental, isso é uma coisa que está bastante em alta e tem tudo a ver, né, neurociência. É, tem uma relação muito próxima com psiquiatria, com psicologia. Então, entender como doenças mentais acontecem, como a gente pode tratar. Olha que interessante, realidade virtual, que é algo também muito é, atual, né, rede social. Então, de novo, vocês olharam bastante para produtos, com olhares diferentes, alguns muito mais focados em tecnologia e, e algo mais smartphone, enfim, algo mais concreto, outros para uma área mais biológica, medicamento, neuromarketing, linguagem. Então, são formas diferentes de olhar, de novo, um mesmo produto. Mas o que eu chamo atenção aqui, e percebam bem, a gente não costuma pensar na neurociência como geradora de um conhecimento que a gente pode aplicar no nosso dia a dia para coisas pequenas. A gente sempre pensa em coisas grandiosas, né? Uma tecnologia nova. E justamente a ideia dessa apresentação hoje é trazer um pouquinho de como o conhecimento da neurociência pode ajudar a gente com tarefas mais corriqueiras, como estudar, como lembrar de informações, como otimizar o processo de estudo. Então, percebam, a gente quase, vocês quase não tocaram nesse ponto, mas é algo muito interessante e muito importante, né? Então, pode passar adiante. Então, pessoal, pegando o gancho que eu dei, é, a gente tem, das áreas da neurociência, várias vertentes diferentes. Uma vertente muito forte na neurociência é o estudo da memória, da memória, né, e do, da aprendizagem, né, do aprendizado como um todo. É, ao longo do tempo, foram adicionadas várias camadas de conhecimento sobre como as memórias são formadas, é, que regiões do cérebro são envolvidas, o que pode influenciar a formação das memórias. E hoje, e claro, além da memória como um aspecto central, a gente tem vários outros aspectos importantes para o aprendizado, como atenção. né? É, a gente não pode achar que aprendizado é unicamente memória, porque isso é algo que ficou muito no passado, né? A gente tende a não lembrar muito bem de coisas que a gente meramente decorou. A gente pode até se lembrar dessas coisas, mas não por muito tempo. Então, a gente tem que usar um pouco mais ferramentas que estão ao nosso dispor, para conseguir formar memórias e aprender informações de forma eficiente, para que elas durem por mais tempo, caso elas sejam de fato relevantes. Então, próximo. Todo mundo tem, né, um, algum tipo de problema com memória. É claro que a gente, quando pensa nisso, às vezes a gente pensa automaticamente em uma doença, né, em doença de Alzheimer, que as pessoas têm perda de memória, é, enfim, envelhecimento. Uh, mas, na verdade, todos nós passamos por questões envolvidas com memória problemas com memória. Todo mundo aqui já teve um branco durante uma prova, durante um concurso, é, ou foi fazer alguma coisa na cozinha, abriu a geladeira e não lembrou o que, que você ia pegar. Uh, um outro exemplo, você vai, às vezes, ao shopping, para o seu carro em algum local do estacionamento e você não lembra onde colocou. Isso tudo são pequenas questões de memória que estão longe de ser uma doença, mas que elas já dizem um pouco sobre como coisas do nosso dia a dia podem influenciar na nossa memória. Muitos desses exemplos que eu citei têm bastante relação com falta de atenção. Quando você para seu carro no estacionamento, em geral você não está pensando em como voltar à vaga onde você deixou o carro. E por isso você acaba esquecendo. Né? Ah, quando você está, por exemplo, em uma prova e você tem um branco e não se lembra da informação, possivelmente você está num nível de estresse tão grande que você não consegue se lembrar das informações, mesmo que você tenha estudado e tem aquilo armazenado no seu cérebro de alguma forma. Pode adiante. Ah, é claro que, eu sei que a gente está em uma fase, eu não vou arriscar dizer que a pandemia acabou, mas é claro que a gente está num momento muito mais tranquilo e menos crítico da, do que a pandemia, né, do que dois anos atrás, por exemplo, mas a pandemia, ela serviu muito para mostrar para a gente essas questões. É, aqui eu trouxe uma parte de uma reportagem da Academia Brasileira de Neurologia apontando que problemas de memória aumentaram durante a pandemia, e eles apontam que isso pode ter causas orgânicas, biológicas, por exemplo, falta de vitaminas, é, problemas de tireoide, alteração no sono, que inclusive foi uma coisa muito importante durante a pandemia, né, mas, é, de qualquer forma, você tem, e eles apontam isso, qualquer situação de estresse ou ansiedade muito grande, alterando a formação e o acesso das memórias, então, eu sei que, como eu disse, o momento já é um pouco mais tranquilo com relação à pandemia, mas transpondo isso para nossa vida em geral. O excesso de informação, o estresse que a gente acaba sendo sujeito é, na rotina de trabalho, de estudo, tudo isso tem um impacto muito grande em como a gente consegue aprender. Então, é importante a gente entender a extensão dessas influências para tentar controlar isso da melhor forma possível. Então, uma coisa que talvez passe pela cabeça de vocês. É onde fica a memória? É. A, a gente tem, claro, né, o, o cérebro inteiro que desempenha várias funções. Mas a gente não tem no cérebro um único local onde as memórias ficam. A gente tem para diferentes tipos de memórias, envolvimentos de diferentes áreas do cérebro, de forma mais clara ou menos clara. Uma coisa que eu vou chamar a atenção é que a gente tem uh, uma sobreposição muito clara entre áreas do cérebro que são importantes para a formação das memórias, e áreas do que basicamente são regiões do cérebro envolvidas com o processamento das emoções. Então, isso é importante, porque a gente já começa a entender que todo o nosso cérebro e a circuitaria cerebral relacionada com a formação das memórias está muito ligada às emoções também. Por isso, aquele exemplo que eu dei de quando a gente tem um branco durante a prova, fica bem mais claro, né? A, a gente está totalmente sujeito a alterações emocionais e como isso impacta em aprendizado e em memória. Eu trouxe aqui em uma imagem um esquema representativo do cérebro e eu apontei três regiões que são bem importantes para a formação, na verdade, o processamento das emoções, que seria o córtex pré-frontal, a amígdala e o hipocampo. O hipocampo, inclusive, recebe esse nome porque ele parece um cavalo marinho. Então, ele acabou recebendo esse nome justamente pela semelhança estrutural né, com o um animal. Uh, quando a gente pensa em memória, a gente tem vários tipos diferentes de memória e a função quase sempre é muito clara, independente do tipo de memória. Se adaptar ao ambiente que está constantemente em mudança. Então, a gente tem uma série de comportamentos que são naturais da nossa espécie. Por exemplo, ter medo de incêndio, ter medo de cobra, são coisas que a gente não precisa aprender, a gente naturalmente já tem essas informações. Mas para todo o resto, a gente precisa adaptar o nosso comportamento a um universo que está mudando o tempo todo. Para isso, a gente tem vários tipos de memória que podem ser formadas. Uh, existe uma separação quanto ao tipo de memória, com relação ao conteúdo. Então, a gente tem memórias declarativas, ó, o nome já diz tudo. Declarativa, é a memória que você consegue declarar. Que é a memória associada a fatos e eventos. Então, se eu perguntar para algum de vocês o que você estava fazendo hoje no almoço. Se você não esquecer, você vai conseguir declarar para mim o que você fez, onde você estava, com quem você estava. Então, isso é uma memória declarativa. E a gente tem memórias não declarativas ou implícitas, que são memórias que a gente não consegue explicar tão facilmente. Um exemplo disso, muito claro, é memória procedural memória de procedimento que são memórias associadas a hábitos e a habilidades específicas por exemplo dirigir um carro andar de bicicleta tocar um instrumento musical você pode aprender a fazer isso mas dificilmente você consegue explicar para alguém como fazer você pode até dar linhas gerais mas por exemplo Dirigir um carro. Você sabe exatamente se você solta a embreagem antes de frear ou se você freia antes de soltar a embreagem. É uma coisa que não é tão simples declarar. Tá? E a gente tem memórias de associação, que são memórias que, de novo, não tem um aspecto declarativo, mas a gente acaba ligando um fato a outro. Por exemplo, se você coloca o dedo na tomada e leva um choque... Você associa que colocar o dedo na tomada não é bom. E você evita colocar o dedo na tomada no futuro. Todo mundo já deve ter visto alguma criança fazendo isso, né? E embora você não tenha uma noção clara de um motivo para isso, mesmo que você for muito pequeno e ainda não tiver consciência, essa associação acontece. Então, de novo, é uma memória não declarativa. Para que, que isso é importante no final das contas? Porque a gente vai falar aqui. É, é claro que quando a gente pensa em aprendizado, estudo, invariavelmente a gente vai ter que falar de memória. Eu já reforcei para vocês, é, é uma visão antiquada pensar que estudar é simplesmente decorar coisas mas a gente não consegue falar de estudo sem falar de memória. Né? Então, a gente, é, o estudo da memória ele é muito antigo e teve muitos avanços ao longo dos últimos 100 anos, que foi a época em que mais se descobriu sobre a memória. Então, hoje em dia, a gente entende que as memórias são formadas de forma gradual. Elas levam um tempo para se estabelecer. Então, quando a gente é confrontado com uma informação, a gente passa pela primeira etapa, que seria a aquisição da informação, que muitas vezes a gente chama de aprendizado também. Nesse momento, essa memória que foi formada, ela acabou de ser formada, então ela ainda é muito sensível. Ela é sujeita a sofrer alterações. É claro que quando a gente aprende algo essa informação já está acessível para a gente logo depois. Então, quer dizer, existe uma memória de curta duração que é disponibilizada imediatamente. Mas, ao mesmo tempo, para essa memória sensível ser armazenada no cérebro de uma forma duradoura, é necessário que ela passe por uma etapa de consolidação, ou seja, tornar sólido. É quando você vai ter mudanças acontecendo no cérebro para permitir que essa informação seja armazenada e possa ser acessada num futuro remoto. Então, essa é uma memória de longa duração, quando ela já passou por essa etapa de consolidação. Isso é importante porque eventos que acontecem enquanto essa memória está sofrendo consolidação, podem potencializar ou prejudicar a formação dessa memória. Então, isso é muito importante quando a gente pensa em aprendizado, porque não é simplesmente o momento em que você adquire a informação, mas é o momento posterior a isso. Então, vocês já devem estar imaginando que algumas das coisas que eu vou dar como dica, por exemplo, vão envolver um sono adequado, é, evitar excessos, né? Então, são algumas coisas que vocês já ouviram falar e que tem uma base científica, sim. Uh, pensando, então, na formação dessas memórias, é, a gente tem, durante o aprendizado, o recrutamento de uma série de neurônios diferentes. Algumas pessoas mencionaram neurônio, né, é, lá no comecinho da, da aula. E quando você é confrontado com uma informação, é, um conjunto específico de neurônios é ativado. E quando você aprende essa informação, aquele grupo de neurônios vai ter a comunicação entre eles reforçada. Isso é bem interessante. Essa é a forma como a gente consegue marcar no nosso cérebro uma informação relevante. Tem algumas imagens aqui no slide... É, mostrando uma microscopia eletrônica, é, na verdade, perdão, uma microscopia por fluorescência. Então, a gente consegue ver um prolongamento de um neurônio antes de um aprendizado, esse prolongamento está marcado com um verde fluorescente, e a gente consegue ver que depois do aprendizado, esse mesmo neurônio vai ter prolongamento surgindo, mostrando que os neurônios sofrem alterações, estruturais para formar uma memória isso é bem interessante né que a gente pensa sempre no cérebro como se fosse algo meio fixo e na verdade o cérebro é muito modelável e ele é bastante sujeito a essas alterações quando a gente aprendeu uma informação né a gente teve aprendizado aquisição e a gente vai se lembrar daquela informação a gente chama essa etapa de evocação da memória, ou lembrança. Você traz essa memória à tona. E olha que interessante. Se você aprendeu informação, uma informação completa, e você é exposto a um pedaço daquela informação, só aquele pedaço já pode ser o suficiente para ativar aquela mesma, aquela mesma circuitaria de neurônios fazer com que você se lembre da memória inteira. Isso é fácil a gente entender, por exemplo, é, se você tem uma música conhecida e alguém perto de você começa a cantarolar a música, sem cantar a letra, só cantarolar a música, você começa a lembrar da letra da música. Então, a gente tem esse mecanismo de, mesmo quando confrontado a pedaços da informação, a gente consegue se lembrar da memória completa. Né? é claro que isso pode ser modificado de acordo com a situação, com o tipo de informação, se você está num, num estado de doença, né, que pode afetar a formação das memórias, mas em geral a gente tem essa capacidade. E, olha só que interessante, outra coisa que algumas pessoas indicaram no começo da aula, qual que é a neuroquímica da memória? É claro que como a gente está falando em cérebro, neurônio, comunicação entre neurônios, é, a gente tem uma série de substâncias que são neurotransmissores que é, auxiliam na comunicação entre essas células. E entre os vários neurotransmissores que existem, a gente tem alguns que facilitam a formação de memórias, que são neurotransmissores estimulatórios ou excitatórios, e alguns neurotransmissores que prejudicam a formação de memórias e que são inibitórios. Então, exemplos de neurotransmissores que facilitam as memórias. Noradrenalina, dopamina, que alguém falou também lá no começo. Os corticoides, a gente ouve muito falar né, em estresse e cortisol. Então, os, cor os corticoides também... É, potencializam ou facilitam a formação de memórias. Entre os inibitórios, tem dois bem famosos. O GABA, e é bem interessante porque o GABA é uma via de transmissão que explica, inclusive, o mecanismo de ação do álcool. Então, quando a gente usa uma bebida alcoólica e a gente fica relaxado e pode, no futuro, ter um branco, uma amnésia sobre o momento em que você utilizou álcool, isso pode ser mediado pelo sistema GABAérgico. Outra via de neurotransmissão inibitória são os endocannabinoides, que são inibitórios e, por isso, podem prejudicar a formação de algumas memórias. E esse também é um efeito que é bastante é, comentado sobre o abuso de maconha, né? Uh, embora não seja algo completamente absoluto. No final das contas, o que mais importa em pensar nessas vias que facilitam ou inibem a, a, a formação das memórias é que tem autores que dizem que nós somos o que nós lembramos, né? Querendo ou não, as nossas memórias vão formar uh, o nosso perfil, a nossa, o nosso caráter, a nossa personalidade. Mas, na verdade tem outros autores que dizem que nós somos o que nós não esquecemos. A maioria das informações que a gente é, acaba entrando em contato ao longo da vida são esquecidas. Por quê? Porque biologicamente elas não são relevantes, elas não, não é, é, são relacionadas a uma informação que é completamente necessária para a sobrevivência. Então, por exemplo, por que, que a gente esquece onde a gente colocou a chave, ou onde a gente estacionou o carro, ou a gente esquece o número da pizzaria, porque são informações que a gente não guarda com muito afinco, enquanto informações carregadas de emoção são lembradas por mais tempo. Então, por exemplo, a gente lembra muito mais facilmente uh, uma situação aversiva do passado, então, quando você brigou com alguém... Na rua, quando você era pequeno, você lembra disso vividamente. Quando você se formou na escola, é um evento que você lembra. Quando você se casou, são eventos que ficam marcados porque eles aconteceram em uma situação de muita emoção. E por isso, nosso organismo entende que, como teve emoção envolvida, aquela informação é importante. Então, ó, no final das contas... A gente consegue memórias mais intensas quando elas são formadas com um cunho emocional, porque a emoção é uma forma que o nosso organismo tem de sinalizar que aquela informação é importante. Então a gente tem, uh, mediado pelas emoções, a liberação de uma série de neurotransmissores, hormônios, que podem melhorar o processo de consolidação da memória e fazer com que aquelas alterações neuronais que acontecem para a memória ser formada, aconteçam de uma forma mais significativa e às vezes mais duradoura. Então, dito isso, com essa base sobre a memória, eu trouxe algumas dicas e alguns é, fatos que podem ajudar a gente a otimizar o estudo como um todo pensando né, nessa função importante das memórias para o aprendizado então tem algumas dicas gerais que vocês já devem ter ouvido provavelmente vocês não gostem tanto de ouvir porque são dicas é, bem corriqueiras e de mudança de hábito que não é uma coisa tão simples mas a gente tem por exemplo ter uma rotina de sono em dia isso é muito importante. É, o sono, ele está envolvido com a formação das memórias de várias formas. E é muito comum que a gente, às vezes, estude no período noturno. E logo depois vai dormir. Isso, para a formação das memórias, é interessante. Porque é uma forma que você tem de, durante o sono, quando você está sem muitas atividades tomando o seu tempo e foco, você... Um, um, toda a atenção do cérebro priorizada para a consolidação daquela memória que você adquiriu há pouco tempo. Outro exemplo de como o sono é, auxilia o processo de aprendizado, é claro, né, isso todo mundo já percebeu, quando você não tem o sono em dia, você acaba tendo uh, falta de atenção, você não consegue absorver as informações, então o sono é importante nesse sentido. A uh, prática regular de exercício físico, isso também é uma dica que a gente não gosta muito de ouvir, mas é, o exercício físico permite a liberação de várias substâncias, hormônios, neurotransmissores que são importantes para a manutenção do cérebro e formação de novas memórias. Então, muitas vezes, adicionar uma rotina de exercício físico pode ser interessante para suprir uma deficiência que você tem em tanto quanto a atenção ou formação de memória. Por fim, uma outra dica geral seria reduzir o consumo de álcool, eu chamei a atenção para álcool, que é uma das drogas mais acessíveis, né? O álcool, ele tem uma relação muito grande com prejuízo de memória, então se eu estudo e logo depois eu vou beber, eu tenho uma chance muito grande de não formar aquela memória de forma suficiente ou duradoura isso serve para algumas outras drogas também então claro eu não tô falando para vocês mudarem radicalmente a vida de vocês mas essas três dicas é, elas podem ser implementadas de uma forma ou outra e melhorar bastante o desempenho agora pensando na consolidação da memória que é aquele período depois que você aprendeu uma informação para que a informação seja estabelecida no cérebro e armazenada. A gente tem uma dica geral para melhorar a consolidação da memória, que é reduzir a concorrência daquele aprendizado com outros aprendizados. Então, por exemplo, se você está aqui estudando um assunto, mas ao mesmo tempo que você está estudando, você está olhando o WhatsApp olhando o Instagram, é, vendo TV, ouvindo música, e ouvir música eu faço uma ressalva, tá, gente? Porque para algumas pessoas e com algumas músicas, a memória pode ser até formada de maneira melhor. Mas às vezes, se você está num ambiente agitado, com muita informação ao mesmo tempo, todas essas informações vão concorrer com a memória que está sendo formada. E você pode ter essa memória prejudicada por um excesso de informação. Então, essa é uma dica geral. Mas eu tenho algumas outras dicas um pouco mais específicas para melhorar a consolidação da memória. Então, ó, a primeira delas é muito interessante. E eu sei que não é factível para todo mundo, mas a gente pode tentar implementar isso de formas diferentes. Criar um ambiente controlado de estudo. Então, evitar mudanças muito drásticas na rotina. É interessante, se for possível, você ter um canto na sua casa que você basicamente só vai ocupar aquele espaço quando você estiver estudando. Você evitar estudar sentado na frente da TV, estudar na cama, é você ter um espaço próprio para isso. E esse ambiente controlado não é só um ambiente físico controlado, mas você pode, inclusive, controlar... Outros é, interferentes, por exemplo, uma luz específica, um odor específico. Se você associa um local de aprendizagem com um odor específico, com o passar dos dias, quando você chegar naquele ambiente e sentir aquele odor, você já vai estar mais atento para estudar, porque você começa a condicionar seu cérebro que aquele espaço com aquele estímulo é favorável para o aprendizado. Então, isso parece uma coisa pequena e boba, mas, inclusive, várias vertentes de psicologia, principalmente a comportamental, utilizam muito isso, associar estímulos a uma rotina, a ponto daqueles estímulos por si só já conseguirem fazer a rotina funcionar de uma forma melhor. Uh, a gente tem uh, uma outra estratégia, que eu sei que não é muito fácil, né, gente? Eu vou falar, vocês vão ouvir, vocês podem tentar reduzir isso, mas reduzir a influência emocional externa. Então, se você teve um dia muito estressante, e quando você vai estudar, tenta fazer aquilo não ser tão importante naquele momento. Porque Se você está com um problema muito grande é, acontecendo, você pode ter, de novo, o foco de, da sua atenção ser direcionado para aquele problema, aquela influência emocional, e você não conseguir aprender o que você está querendo estudar por conta disso. Uma outra questão que é quase o contrário disso é usar a sua emoção a seu favor. Então, por exemplo, quando você lê um texto ou vê um vídeo para estudar, é, tenta interagir com aquele conteúdo e não simplesmente... Assistir de forma passiva. Então, se você está lendo um texto, tenta se questionar, tenta ver como aquele texto ou aquela informação se encaixa na sua rotina, ou tem alguma situação que aconteceu que aquilo poderia ser importante. Então, interagir com o, o, o instrumento de aprendizado é muito importante. E outra forma, que também está aqui, é contextualizar o aprendizado. Então, sempre quando você lê uma informação... Às vezes aquilo está escrito de uma forma muito crua, muito neutra. Mas se você conseguir aplicar aquilo na sua realidade, ou pelo menos pensar em formas de como aplicar aquilo, isso já é uma maneira de você tornar aquela informação mais relevante e aumentar a chance dessa memória ser consolidada de uma forma mais interessante, mais duradoura. Uh, pensando na lembrança né, da memória, na evocação da memória. Vocês sabem que não adianta nada né, você aprender uma informação se por algum motivo você chega na hora que você precisa lembrar daquilo e você não lembra, mas aquela informação está guardada. E a gente tem várias situações que podem ocasionar essa falha na lembrança. Por exemplo, se você está num estado emocional muito apático, muito tedioso você pode não se lembrar. E o contrário também, se você está num nível de estresse muito alto, você pode ter aquele branco, né? Então, quando a gente pensa em nível de estresse, a gente tem o chamado nível ideal de estresse, que é como se fosse um nível intermediário, em que você não está apático e entediado, mas você também não está completamente estressado. E com isso você consegue facilitar o acesso a informações que foram é, gravadas anteriormente. Então, algumas formas de melhorar essa evocação, essa lembrança. E aqui eu trouxe algumas formas, pensando em especial em vocês, que estão no EAD, né, o um ensino à distância. Então, olha que interessante. Tá, usar o ambiente controlado de estudo, como eu disse antes, é muito importante. Então, tentem estabelecer essa rotina, tá? De estudar com estímulos específicos, focar a atenção, evitar a divergência de informação, WhatsApp, enfim, tudo acontecendo ao mesmo tempo. Mas olha essa segunda dica, que é bastante importante para vocês. Tentem elaborar o conhecimento. Então, não é simplesmente você ler um texto, ler o texto de novo, ler o texto outra vez. Mas tenta ler o texto e depois pensar em situações, elaborar em cima daquela informação. E isso pode ser feito de várias formas. Você individualmente, ou participando de fóruns, por exemplo. Você pode discutir aquele tema com outra pessoa. Independente de você falar uma coisa, a pessoa falar outra, o simples fato de você articular a informação tentar explicar a informação para outra pessoa, isso já faz com que você reforce aquela memória e você aprenda a se lembrar daquela informação com muito mais facilidade. Uh, a última etapa que eu vou falar da memória é uma etapa bastante nova, que foi descoberta há menos de 20 anos, por aí, uh, que é a reconsolidação antigamente, a gente achava que uma vez que você formou a memória, ela ficaria fixa, ela não mudaria nunca mais. E é claro que esse pensamento, ele já parece errado para a gente, né? A gente sabe que as memórias mudam com o passar do tempo. E a reconsolidação é exatamente isso. Quando uma memória é evocada, a gente lembra de uma memória, essa memória se torna de novo sensível, e ela precisa novamente de uma nova etapa para se estabelecer e ser armazenada ao longo do tempo. E essa etapa é chamada de reconsolidação. E assim como a consolidação, durante a reconsolidação, interferentes podem facilitar a memória ou prejudicar a memória. E vejam como isso é interessante. Quer dizer que não importa somente aquele aprendizado inicial que você teve sobre o assunto. Mas toda vez que você se lembra de uma informação, essa informação é processada de novo e pode ser fortalecida ou prejudicada. Então, percebam como é importante a gente saber disso para usar em nosso favor. Então, existem algumas dicas para facilitar a reconsolidação, que já são dicas que eu já dei para consolidação. Então, de novo, contextualizar o, o aprendizado, usar as emoções ao nosso favor. É, sempre que vocês estiverem lendo, é, tentem sempre pensar em aspectos emocionais envolvidos com aquela informação. Né? Que isso, por si só, já é algo interessante para melhorar a formação da memória. Mas, especificamente para reconsolidação, tem algumas dicas interessantes. É uma exposição repetida ao conteúdo. E aqui eu não estou falando para vocês lerem o mesmo texto ou verem o mesmo vídeo milhões de vezes. Mas, tentem. Você estudou, você fez um resumo. Em uma segunda... É... Em uma segunda vez que você vai se confrontar com aquela matéria, tenta ler o seu resumo. Em uma terceira vez, mesmo quando você não estiver estudando, tenta se lembrar daquele assunto, conversar consigo mesmo, retomando aqueles pontos. Então, quanto mais frequente é a lembrança daquela informação, mais intensamente ela vai sendo reconsolidada. E a chance de você guardar aquilo por mais tempo aumenta. Uma outra dica que quase ninguém faz em rotina de estudo, é espaçar a rotina de estudo. Então, se você tem que estudar, digamos, para uma prova, não deixa para estudar tudo na véspera da prova. Tenta espaçar esse, esse estudo. Tenta estudar uma semana antes, mesmo que for um pouquinho. Estudar de novo, alguns dias antes, para relembrar. E fazer de novo na véspera. Só o fato de você não condensar o estudo, você já vai estar tá lembrando com mais frequência e melhorando aquela memória. E, por fim, uma dica que pode ser interessante também, em situações em que você precisa lembrar de um detalhe muito específico, você manter controle de informações que você não está se lembrando ao longo dos estudos. Só o fato de você listar informações que você esqueceu e deveria ter lembrado, já é uma forma de melhorar a formação daquela memória e associar aquele detalhe esquecido à sua memória que está sendo reconsolidada. Uh, partindo aqui para o final, eu trouxe dois exemplos práticos de como a gente pode usar estratégias para melhorar o aprendizado. É, eu fui semana passada, inclusive, num congresso bem grande de neurociência, e eu vi alguns trabalhos que foram apresentados sobre como a gente pode influenciar a formação das memórias. E eu trouxe dois exemplos. O primeiro que eu trouxe é sobre como narrativas influenciam memórias e atenção. Isso é bem interessante, porque até um ponto que eu não falei aqui, mas nós somos animais sociais, e ao longo da evolução humana, a gente teve uma importância muito grande para as histórias contadas. Então, era bastante comum que a informação, a cultura, era passada por meio da oralidade, por contar histórias. Então, a gente tem o nosso cérebro moldado a dar muita atenção para histórias narrativas. E olha que interessante, nesse estudo, é, eles pegaram pessoas e fizeram elas lerem uh, textos diferentes. A gente tem textos com um caráter positivo, ou seja, com informações legais, positivas, interessantes, e textos negativos, com informações desagradáveis, que não são tão interessantes. E pegaram esses textos e, para algumas pessoas, colocaram palavras emocionais no texto, é, adicionando um contexto, uma história àquela informação, e para outras pessoas fizeram isso de forma neutra, sem uma história muito clara, sem uma emoção muito clara. E o que eles viram é que ah, as pessoas que leram textos, seja positivo ou negativo, mas que tinham é, palavras emocionais, elas acabaram lembrando muito mais dessas informações do que pessoas que leram textos com palavras neutras. E mais importante ainda, textos com conteúdo positivo tendem a ser mais lembrados que textos com conteúdo negativo. Isso é até interessante, porque antigamente a gente ouvia muito falar, né? Ah, a pessoa não quer aprender, então tem que, enfim, aplicar uma, um castigo, né? E hoje a gente sabe que o aprendizado ele é muito mais favorecido por um estímulo positivo do que negativo. Um outro exemplo que eu achei bem interessante, e ele é, reforça muito a ideia que eu falei do ambiente controlado de ensino. É, essa foi uma pesquisa que fizeram com humanos, e olha que legal. A, pegaram uma série de pessoas e as pessoas viam uma aula de história. Uma aula convencional de história. E durante esse aprendizado, essa aula, tinha um cheiro específico. Eles não comentam qual é o cheiro, mas eles colocavam no ambiente um odor específico. E logo depois desse aprendizado, eles faziam uma provinha de múltipla escolha para ver se eles aprenderam. Eles iam, durante a noite, dormir. E algumas pessoas dormiram com aquele cheiro associado à aula, e outras pessoas dormiram sem esse cheiro. E daí, uma semana depois, eles voltavam a fazer uma prova sobre aquele assunto. Pode passar, Dani. Olha que interessante. É, nesse estudo, eles conseguiram mostrar que todas as pessoas tinham uma memória de curto prazo, aquela provinha feita logo depois da aula, era igual para todo mundo. Né? não tinha diferenças importantes. Mas, entre as pessoas que dormiram sentindo o cheiro associado àquela informação, o desempenho era muito melhor uma semana depois. Ou seja, o simples fato de você ser confrontado com uma pista associada àquele aprendizado faz com que a memória seja mantida por muito mais tempo. Então, isso é bem interessante e mostra como uma medida tão pequena consegue ser usada para melhorar um aprendizado, em especial em ambiente digital. Que, às vezes, é, muitas pessoas falam de falta de interação, mas a gente consegue suprir isso com outras formas. Interação em fórum, com um ambiente adequado para estudo. Então, só da gente conhecer um pouco essas, esses conhecimentos que eu trouxe, a gente já consegue adaptar a nossa rotina para melhorar um pouco mais o desempenho. Então, ó, como conclusão, é, justamente é interessante a gente explorar essas estratégias inovadoras, por assim dizer, de estudo, é, que não são formas tão tradicionalmente explicadas ou é, explícitas para a gente o tempo todo, mas pequenas dicas que a gente pode usar para otimizar o estudo e o aprendizado. É importante também que a gente encontre a nossa estratégia melhor. Às vezes... Algumas dessas dicas que eu dei não vão servir para alguns de vocês. Um exemplo, aquela questão da música que eu comentei. A música pode ser um distrator para muitas pessoas. Para outras, a música pode ser uma forma de se concentrar. Eu, particularmente, gosto muito de estudar ouvindo uma música, desde que não tenha um vocal para não me distrair. Se for uma música instrumental, isso me ajuda. Então é importante a gente conhecer a nossa individualidade e ir testando para encontrar a melhor forma possível. E como resumo, então, dessa fala, é importante que vocês tentem encontrar formas baseadas, inclusive no conhecimento que a gente tem de neurociência e formação de memórias, para otimizar o estudo de formas diferentes. Então, embora eu esteja aqui falando para vocês, vocês sabem que a gente encontra no YouTube é, informações muito bacanas sobre estratégias de aprendizado, sobre como as memórias são formadas, e quanto mais a gente se apropria dessas informações, melhor a gente consegue aplicar isso na nossa rotina. Por fim, eu trouxe é, uma lista aqui de referências, na verdade, referências que eu utilizei né, para montar essa apresentação, são dois artigos falando sobre planejamento de educação é, voltado à formação de memórias de longo prazo, estratégias para otimizar esse processo, ou mesmo livros básicos de neurociência para vocês é, terem informações adicionais sobre esse tipo de processo. Por fim, então, eu trouxe também meu e-mail, é, para quem tiver interesse, é lucas.gazarini arroba ufms.br. Eu trouxe aqui um código QR, né, para o meu e-mail também. E para caso vocês queiram entrar em contato comigo pelo Telegram também, mandar um áudio para perguntar alguma coisa, tem o meu Telegram ali. Eu agradeço bastante a Dayane pelo convite e tô disponível para responder algumas perguntas. Obrigada, Lucas. Olha, o pessoal participou bastante aqui. A gente teve mais de 70 perguntas, eu selecionei algumas que é, muitas são semelhantes, né? Então, eu selecionei, vou selecionar três aqui para a gente conversar mais um pouquinho. É, vamos lá. Como trabalhar a mente para um entendimento mais rápido ou para maior concentração? É, essa, essa pergunta, ela é muito boa mas ela não tem uma resposta exclusiva. Uh, você estar tá imerso no assunto ajuda muito. Então, é muito difícil, por exemplo, se você está acompanhando uma aula e você não consegue fazer aquele assunto fazer parte da sua vida, é muito difícil você fazer aquilo ser compreensível de maneira rápida. É claro que existem formas de melhorar isso, né? Como eu disse, você ter o sono em dia, você se alimentar bem, você evitar o uso de algumas substâncias que possam prejudicar a atenção, evitar estímulos, isso é muito comum hoje em dia também. É, a gente tem uma dificuldade muito grande em fazer uma coisa só. Muito grande. É, então, essas são formas de você tentar melhorar um pouco o seu foco de atenção. Agora, a melhor forma de você ter uma compreensão fácil dos assuntos é você se deixar tocar por eles. E isso eu sei que não é tão simples, porque às vezes a gente tem que aprender coisas ou entrar em contato com informações que podem não ser as mais favoritas, né? Mas você tem que tornar aquilo parte da sua rotina, da sua vivência, trazer aquilo o mais próximo possível da, do que é importante para você. Senão, aquelas informações não vão ter importância é, biológica para você e você vai esquecer facilmente. Bacana. Tem uma, uma aqui que é polêmica. O hum. excesso de consumo de cafeína também influencia negativamente no aprendizado? Sim. É, a cafeína ela é bem polêmica, né, porque a gente usa muito, né? A gente tem um uso até cultural de café, cafeína, refrigerante que tem cafeína, energético, mate, né? Aqui no Mato Grosso do Sul uh, e a cafeína ela pode ser usada no sentido positivo. Todo mundo aqui já chegou depois do almoço e às vezes está com muito sono e teve que tomar um cafezinho para dar uma acordada. Então existe o lado positivo. Mas a cafeína em excesso é, ela pode causar estados muito severos de ansiedade. Então, é bastante comum pessoas que tomam muito café terem, além de indisposições mais orgânicas, por exemplo, diarreia, náusea, vômito, tontura, elas podem ter até uma ansiedade tão grande a ponto de não conseguir prestar atenção em nada, não aprender nada, e também não conseguir se lembrar de coisas que você tem guardada na cabeça. Então, de fato, o excesso de cafeína pode ser prejudicial. Embora, se usado na situação correta, em quantidades corretas, ele possa ser um adjuvante interessante também. Bacana. Mais uma. Existe um horário do dia em que, se é, em que é considerado melhor para estudar? Existe, mas também é polêmico. Porque oficialmente... É, nós, né, seres humanos, somos animais diurnos, oficialmente. Então, a gente tem uma série de mudanças que acontecem no nosso corpo ao longo do dia e que acabam é, estabelecendo um período maior de atividade durante o dia do que a noite. Por conta disso, a gente tem a liberação de vários hormônios e neurotransmissores, principalmente durante a manhã, e eles vão reduzindo a tarde até a noite. Então, oficialmente, pensando biologicamente, o período da manhã, começo da tarde, são os melhores para aprendizado. Porque, inclusive, a gente tem quantidades maiores de cortisol, de noradrenalina, que favorecem a formação das memórias. Enquanto que, à noite, a gente tem hormônios que vão sinalizar o sono, o cansaço, né? Uh, e que poderiam ser negativos para a formação da memória. Por que, que eu disse que isso é controverso? Porque a gente sabe que tem pessoas com um perfil mais noturno. Então, de novo, isso entra naquela dica que eu dei no final da apresentação. Você precisa encontrar o que é melhor para você. E não quer dizer que se você só tem a noite livre para estudar, que isso vai ser pior para você. Mas você tem como... Usar estratégias para tornar aquele momento melhor para o aprendizado. Com algumas das dicas que eu dei aqui, inclusive. Então, assim, oficialmente tem um horário melhor do dia, mas não levem isso como uma regra absoluta. Pensem mais em o que é melhor para vocês e o que dá mais resultado para vocês. Bacana, é isso. É cada um analisar o seu contexto, né, as suas possibilidades também, é tentar identificar né, algumas formas de aprendizagem que, que são mais interessantes, né? Tem pessoas que gostam de ouvir, de assistir, outras de ler, uhum. né? Hoje a gente tem um leque de possibilidades que envolvem tecnologias também. É, existem ferramentas que nos ajudam né, a sistematizar informações, né, mapas mentais, uma série de coisas... Uhum. que o pessoal vai aprendendo né nessa primeira disciplina que eles vão ter já tem algumas dicas nesse sentido e a sua fala hoje trouxe muitas outras dicas importantes e também fundamentos né é, científicos para mostrar como que a gente pode aprender melhor organizar melhor esse essa rotina de estudos aí que envolve questões de organização do espaço de e de tornar tudo isso, da gente tentar tornar isso interessante, né? O Papert, o Seymour Papert fala, né, que o aprendizado ele ele é baseado na na paixão também, né? Então a gente tem que se apaixonar, buscar se apaixonar por essa por esse curso, né, por essa área que a gente escolheu trilhar e buscar todas as alternativas aí possíveis para poder ter um bom desempenho. Bom pessoal, a gente está finalizando eu quero agradecer demais Lucas, é, por você ter dedicado esse tempinho aqui para conversar com a gente sempre com muita propriedade né? o pessoal elogiou bastante aqui nos comentários também, a gente está com o nosso chat no YouTube desativado, mas depois eu te passo aqui o resultado das interações eu quero agradecer a todos e todas que ficaram com a gente tenho certeza que a aula de hoje do professor Lucas vai ajudar cada um de vocês, estudantes, é, que assistiram aqui ao vivo e também os que vão assistir depois esse vídeo que vai ficar gravado no canal. Lucas, eu vou passar para vocês se despedir e a gente vai encerrar. É isso, então, Daiane, eu queria agradecer muito pelo convite. É, eu sempre aprendo muito quando eu falo, eu tenho essas falas contigo, com o público, porque... A gente tem formas diferentes de pensar e avaliar um mesmo processo. Né? Então, às vezes, eu estou falando algo de neurociência, você já lembra de alguém da área mais voltada à pedagogia, que eu nem conheço, mas a gente está falando a mesma língua. Né? Então, eu acho isso muito importante. Pessoal, podem entrar em contato comigo, se vocês precisarem, para tirar alguma dúvida, eu estou à disposição. E também a Daiane, se precisar, é, em algum futuro próximo uma outra conversa, assim eu estou disponível. Maravilha, Lucas. Obrigada. Boa noite a todos e todas que ficaram com a gente até aqui. Quero agradecer mais uma vez o apoio do Itamar e do Alex, aqui nossos intérpretes de Libras. Lucas, um abração para você e um super abraço para você que está nos assistindo no canal. Até a próxima. Tchau, tchau.